eu aqui de volta e aproveito para desejar a vocês um 2018 bem desequilibrado com mais coisas boas momentos felizes e tudo que vocês desejarem de bom do que momentos tristes e com dificuldades normalmente eu deveria estar aqui começando meu terceiro capítulo mas eu fiquei abusada, não estou gostando do que eu estou fazendo, tá um pouco monótono. E pronto, aí eu decidi de fazer outra coisa. Eu cortei a história no meio e vou começar a falar do, da minha época em que eu consegui o meu primeiro trabalho. Pronto, e as dificuldades que a gente encontra para conseguir o primeiro trabalho. Pronto, vou contar tudo isso para vocês. Este episódio vai se chamar A Vida Não É Sempre Um Longo Rio Tranquilo. Pronto, isso aí é meu título para essa história, esse pedaço de história. Cortando essa história de vida, assim, pelo meio. Hoje eu vou contar para vocês é, como eu comecei a trabalhar aqui na França. E minha vida, é, é minha evolução profissional, como foi que eu cheguei até onde eu cheguei hoje. Então pronto, é, essa história começa no meio da rua. Um dia eu me encontro na rua, mas quando eu digo na rua, é na rua, literalmente na rua. É, sem domicílio fixo, como a gente diz aqui. É que um dia eu. Eu saí de casa cedinho para ir fazer um curso. Aqui existe, eu vou dizer curso porque é mais fácil para compreender como é o sistema. É, aqui existem os programas de, de para ajudar as pessoas que não têm emprego a como a encontrar um método, como procurar emprego, como fazer entrevistas. E eu nunca tinha trabalhado nem no Brasil e então a essa época na França nenhum trabalho. E aí eu digo eu vou fazer esse curso para me ajudar assim como saber como é conhecer o, o meio profissional, né? E o mercado de trabalho como é que pode se passar na França? E lá, o objetivo desse curso é de aprender a fazer um CV, um currículo VIT, é, aprender como fazer entrevistas profissionais e por aí vai, né? Todo o um protocolo de uma procura de trabalho. E um dia de manhã eu saio de casa para ir para meu curso e deixo né, o galego com o Antoine, que era pequenininho, três anos. E fui embora de manhã cedo fazer o meu curso. É um curso que é esse programa é grátis, é o, pro, é o governo que oferece esse tipo de serviço e que você ganha também um saláriozinho para fazer isso. Você aprende ainda mais é pago para aprender, né? São formações profissionais e Pronto, eu saio de manhãzinha cedo, vou fazer meu curso e a meio-dia eu volto para casa para almoçar. Chego embaixo, aí tem aqueles badgesinho que você mostra no sistema eletrônico e a porta se abre. Então a porta de, de baixo se abriu, eu subo, guardo minha chave, subo e chega no segundo andar e meio que vem uma coisa assim... Eu vejo alguma coisa diferente, mas eu não realizei não. Mas eu vi que alguma coisa tinha se passado ali, nesse tempo que eu estava do lado de fora. A, a fechadura da porta, ela brilhava mais do que o normal, mais do que o hábito, né? E pronto, aí eu pego minha chave, a, tento abrir a porta, a porta a chave não entra na fechadura. Tento ainda, 5 minutos, 2 minutos, 10 minutos, <risos> Cinco, dois minutos, cinco minutos, dez minutos E nada da porta, a chave, não. aí imediatamente Eu, retrospectiva, é, diz pronto, então Aconteceu o que aconteceu, pronto Aí eu fui, o que, que é que eu vou fazer, né? Porque é um frio daquele, sabe? De matar Eu digo, mas rapaz, como é que eu faço? Eu não posso voltar para o curso porque tá fechado e eu tenho que fazer alguma coisa aqui, sim, nessa época não existia telefone celular, pronto, aquela confusão, né? aquele desespero, aí eu disse, pronto, eu acho que eu vou na casa daquela menina, que tem uma menina que faz o mesmo programa que eu. A gente pegava o mesmo ônibus, ela morava pertinho, aí eu tinha, já tinha visto onde ela tinha descido. né Não era uma amiga, uma pessoa que, que a gente dizia, se dizia bonjour, bonjour, au revoir au revoir Pronto, ficava ali naquela sem assim, proximidade. E eu digo, como essa menina mora por aqui, eu vou procurar a casa dela. Aí pronto, fui lá onde eu vi que ela descia e procurei na caixa postal o nome dela. Aí achei a caixa postal, vi o número do apartamento e chamei, né, pela, ciga, pela cigarra, né, apertei e ela desceu e surpresa de me encontrar ali, pronto, eu digo que eu tava, eu que tava precisando dela e ela me fez entrar, eu fui no toalete, porque eu tava prestijando, eu tava na porta ali doida pra, pra já ir no, no banheiro também com aquelas preocupações mensuais, né, de mulher, donk, que aí eu pedi a ela pra entrar, primeiro ir no banheiro, não sei o que, pronto, aí ela me fez entrar, me escutou, escutou minha história, e depois ela perguntou se eu queria comer, eu disse não, não tô querendo comer não, mas ela me deu um iogurte, eu comi o um iogurte, e ela me, me ensinou, né, que eu até então eu não sabia que existia esse serviço, me disse que tem um serviço social pertinho lá da onde a gente, porque todo o bairro aqui na França tem um serviço social. Onde tem psicólogas, assistentes sociais, toda essa turma, pra ajudar as pessoas que têm necessidades. Aí eu digo, ah, então eu vou lá falar com a pessoa pra saber o que é que eu faço hoje, né? E fui, a 14 horas chegou, ela voltou para o curso e eu fui ver as assistentes sociais no, no, servi, no serviço social, no centro social. E aí eu contei com o meu português, com o meu francês né rasteiro, como a gente diz, mas consegui que elas entenderam bem minha situação. Aí, como fazer, né? Eu sempre agenda para telefonar para alguém é né? sem telefone celular que não existia as agendas nessa época era aquelas agendas que a gente deixava perto do telefone a b c e, d que a gente procurava. pronto que é negócio das antigas e eu imprudente nunca pensei em pegar minha meus os números que eu poderia eventualmente precisar e colocar na minha bolsa não ia embora assim sem, sem nada, sem nenhum repertório na mão. Pronto, aí falei para a gente social e eu disse eu tenho minha sogra que mora a Luxemburgo, é um país que tem pertinho daqui da França. Ela trabalha lá, ela mora lá e só está aqui o final de semana, mas a semana tinha começado apenas, aí eu estava precisando. Aí eu disse não, mas ela tem um amigo dela, Amiga aqui é namorado, né? Tem um namorado dela que é médico, ele era um grande médico de um hospital famoso aqui. Aí pronto, dei as coordenadas para ela, tudo e então ela tentou telefonar e um momento conseguiu falar com essa pessoa que compreendeu imediatamente a história e que me ajudou muito nessa época. Pelo telefone, as assistentes sociais deram um endereço de um hotel e os dois juntos resolveram o meu problema, né? Por telefone, ele paga um hotel durante três dias, dá a carta bancária dele, faz uma reservação no hotel. E pronto, eu passei essa primeira noite no, em um hotel, o Rosman, felizmente, felizmente era um hotel assim mais chique, né? Assim, o chique da cidade. Então, com a a pessoa que estava a atendente, a recepcionista, eu pude fazer pedir fazer um pedido de, de roupas, roupas básicas que eu estava precisando, né? Porque eu não tava com nada, né? Aí ela fez encomendou as roupas principais que eu precisava e assim eu pude passar uma semana. Eu comia em um restaurante que fazia parte desse, desse programa, porque o restaurante era um restaurante escola. E como eu estava na, no mesmo programa de, de ajuda ao trabalho, eu pude ir comer todo dia nesse restaurante. De manhã eu, eu fazia um cafezinho numa padaria, croissant com café, e de meio dia eu comia mais... É, mais consistente, né? um, um almoço mais consistente, que eu pagava um pouquinho de nada, era, eu não me lembro, era, era franco na época, mas era bem pouquinho, porque eu fazia parte desse programa de ajuda do governo. Pronto, e aí foi, eu esperei minha sogra chegar ao final de semana, porque a gente tinha que ir à procura de um apartamento para que eu pudesse me hospedar, e a gente só tinha a sexta e o sábado, senão a semana continuava e a gente no hotel, né? Caríssimo. E aí eu disse, a gente foi, sexta-feira a gente passou o dia todinho procurando nas agências imobiliárias. Aqui é super complicado para conseguir imediatamente, lá em cima da hora, um apartamento para alugar, né? Porque é muito caro e ainda mais é muito protocolo administrativo para conseguir, né? para fazer. Então a gente passou a sexta toda nas agências imobiliárias, o sábado de manhã porque era aberta até meio dia. E então a gente só fez isso. Passou dois dias intensivo procurando. Em um momento tem uma dona que oferece um apartamento, um quartinho de nove metros quadrados. Porque ela viu a situação, né? Aí a gente disse: vamos pegar, porque é urgente, né? Pegamos esse apartamento, e os 9 metros quadrados aqui, a gente não tem o direito de alugar. A pessoa não ter, teria o direito, não tinha o direito de alugar como apartamento para que eu tivesse as ajudas do governo, né? A locação para o, o aluguel. Então a gente faz uma maruagem nos papéis, dizendo que o apartamento tinha 11 metros, uns ou 12 metros, para poder me dar o direito de a, a, ter uma ajuda do governo, aí pronto, a gente fez essa maruagem e no dia mesmo eu fiz a mudança, a mudançazinha para esse apartamento, a gente comprou um sofá, cama, o necessário, uma geladeirinha bem pequenininha para que eu ficasse hospedada nesse quartinho. Pronto, a história, eu, eu me lembro, eu esqueci de dizer para vocês, esse dia, esse primeiro dia que eu dormi no hotel, eu me acordo, era inverno, já passei a noite sofrendo, chorando como uma madalena, com a minha situação, saber se eu voltava para o Brasil ou se eu ficava na França, aquele dilema, né? E eu me lembro bem que quando eu me acordar primeiro dia nesse hotel, eu me acordo, me levanto e vou embora para o meu curso. Mas só que quando eu saio para <risos> aumentar ainda mais a complicação da minha história e da minha vida, eu saio, aí tinha tido uma chuva de verglá, que a gente chama aqui. É a chuva, é uma chuvinha, um bem pequenino, uma garoa, né? Mas que essa garoa é tão gelada e com a temperatura do solo, que é mais quente do que a atmosfera, se transforma em uma placa de gelo, um sofrimento maior do mundo. Eu sem ter o material de, de inverno necessariamente né? mesmo, uma luva, tudo sapato para não escorregar tudo isso. Não tava com nada, né? E eu saí do hotel e a calçada, para poder ir pro meu curso, eu tinha que atravessar, era perto, né? Não sei da cidade. Eu tive que atravessar e, e pegar uma calçada, que era uma ladeira. E quando eu cheguei nessa calçada, pronto, desesperei, porque eu saí deslizando, como se eu tivesse patins. Aí eu deslizei em pé, né? Ficou um patins mais ou menos uns 3, 4 metros sem termo um uma árvore, nada para mim olha aquele sofrimento de, de gente perdida no mundo desse nesse frio desesperada e pronto eu me lembro perfeitamente desse dia de inverno pronto o resto dessa história eu vou contar para vocês e no meu capítulo nos capítulos que vão vir um momento vocês vão encontrar a história vai se encontrar e vocês vão começar a... o quebra-cabeça vai se juntar vou, vi... vou vir com o meu terceiro capítulo e vou continuando essa história de trabalho tá para poder chegar hoje em dia e mostrar um pouco o que eu faço minha evolução profissional como eu consegui se sair dessa história porque é preciso muita força, depois de ter passado aquele, a, aquela fase edilíquia <risos> onde o príncipe bateu na minha porta e me trouxe para aqui, para esse país e eu vou contar para vocês e no terceiro capítulo como eu cheguei, pronto, as coisas mudam, vou mostrar para vocês que é complicado e que a França não só esse sonho que todo mundo, as pessoas sonham demais em para aqui, perguntam como você fez, como é que eu devo fazer para vir? Eu vou contar para vocês um pouco dessa história e desse sacrifício de uma campinense aqui nesse país, sofrendo, sozinha, sem ninguém. Pronto, eu termino por aqui, depois eu venho nessa história, vou terminar contando os meus, vou fazer um feedback contando o passado e vocês vão encontrar a história toda aí no final. Vou aproveitar para falar de uma curiosidadezinha, como é o hábito. Então, hoje eu vou falar da marca de carro Peugeot. Peugeot. É, eu não sei se vocês perceberam que todas as siglas da, da, desses carros Peugeot, eles têm um zerozinho. E antes, quando Peugeot começou a, a construir carros, esses algarismos só tinham dois. Se chamava 10, se chamava 12, 25 e por aí foi. E foi em 1928, no Salão do Automóvel, em Paris, é muito famoso esse salão. Em 1928, Peugeot lança seu primeiro carro com três algarismos que foi a 201 e esse algarismo normalmente se encontrava na frente do, cap, do na capota do, dos carros né e em 28 eles perceberam que ia causar uma dificuldade de colocar três algarismos né 201 para o primeiro carro depois eles fizeram a 301 e por aí foi até hoje só que hoje são quatro algarismos e mais, eu acho, sei lá, quatro. E aí eles, se, eles perceberam que esse três algarismos ia causar um problema de colocar essa sigla na frente do carro, na capota do carro. Porque na capota do carro, nesse mesmo lugar, se encontrava o um sistema de demarragem do carro para ligar o carro com a manivela. E aí eles disseram que a única solução é de fazer um buraco nesse zero aí fizeram o um buraquinho no zero do 201 para que a gente pudesse colocar a manivela e ligar o carro pronto e daí ficou é a marca Peugeot é fez sua marca registrada e tem até uma anedotazinho porque o carro Porsche e a marca Porsche em 1963 criou a sua famosa que hoje é famosa foi a, a o carro 901 com o um zerinho no meio só que impossível de lançar esse carro porque Peugeot proibiu porque o zero todas as a, os números todos os algarismos com zero três algarismos com zero no meio se tornou uma marca irresistada da marca Peugeot e a Porsche teve que rebatizar seu carro 901 pelo nome, pela sigla 911, que é a famosa Porsche 911. Vai lá, vai lá, a curiosidade do dia, um pouco da minha história triste, mas eu acho que é o tempo, porque o tempo tá horrível. É, vou ficando por aqui, volto vocês... Se vocês gostarem, né, vocês compartilhem, vocês like, vocês se inscrevem no, no meu canal, tá certo? Isso aí vai me motivar, é, senão eu vou ficar triste com a minha história. Vou ficando por aqui, até a próxima, tchau, au revoir.